Olha, deixa eu só te dar um aviso antes, para você já economizar seu tempo e aprender em mais e menos tempo. Então, você provavelmente está no seu celular e aí você vai aqui ó, nos três pontinhos e acelera o vídeo, como está mostrando aqui no, no vídeo. Você acelera aqui para você aprender mais rápido e em menos tempo, beleza? Então já vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Então, devido ao sucesso desse vídeo, eu vou ter que fazer a parte 2 dele. Então, são mais sete bancos que te dão dinheiro para abrir conta e você tá no canal Bruno cashback aqui você vai aprender a como ganhar cashback nas suas compras a gente tem aqui playlists é, de aplicativos que te dão cashback dinheiro de volta promoções que dão cashback e cartões que dão cashback então aqui você também pode entrar no nosso site clicando aqui é, nos seguir aqui no Instagram tem, temos o grupo do Telegram, aqui se você não conhece a Melius, aqui você vai ganhar 5 reais na Melius já, para ganhar cashback em todas as suas compras e também a gente indica aqui renda extra com milhas. Aqui você tem vídeos todas as terças e quinta às 20 horas. Tem mais duas informações aqui rapidinho. Você tem que ver qual que é a data do limite de cada promoção. Elas variam de acordo com o tempo, mas normalmente estão se renovando. Então, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo aqui, pode ser outros valores, pode ser mais ou pode ser menos, mas aí você sempre é, confirme o, no regulamento se está tudo certinho. E para quem não sabe, essas carteiras digitais, elas são um banco, né, banco digital, e elas solicitam o selfie, de você tirar um selfie na hora da abertura da conta, e mostrar ou seu, pelo menos a CNH, sua CNH ou seu RG para poder comprovar que realmente uma pessoa que está abrindo uma conta, isso daí é questão de segurança para o banco mesmo. Bem, o primeiro banco que está te dando dinheiro para abrir conta é a Superdigital. Vamos aqui abrir ele, vou abrir o aplicativo para você ver. Bem, a forma de ganhar dinheiro com ele, ele é um pouquinho diferente, até porque ele não tem um programa de indicação, mas normalmente tem promoções no qual você deposita uma certa quantia e ganha dinheiro. Eu já tinha visto anteriormente que houve uma promoção que você depositava 10 reais e ganhava 20 reais é, eu não cheguei a pegar esse período dessa promoção porém tem uma forma aqui que eu vou te mostrar pelo computador que dá para você ganhar 10 reais com é, a criação dessa conta é assim, se você ainda não conhece esse é o site Cuponomia e ele também, ele pode, você pode indicar ele a cada indicação que você faz você ganha 5 reais e ele é um site concorrente do site da Melius no qual você ganha cashback em todas as suas compras pela internet. Então é um site muito bom que tem muitos parceiros e aí você vai poder comparar aí entre melhos e cupom cuponomia é, qual que tá dando mais cashback na sua compra que você vai fazer pela internet. É muito importante ter esse site na sua, na, nos seus aplicativos aí para você poder economizar. E assim, você, como é que você vai fazer? Você vai digitar aqui em buscar pelo nome da loja, você digita super digital e ele vai aparecer aqui, ó. Aí você vai clicar em ativar 10 reais de cashback E aí assim que você instalar e fizer todo o procedimento Você vai ganhar 10 reais aqui na coponomia. Bem, o diferencial desse aplicativo é que ele é feito, foi feito pelo Banco Santander Então você tem toda a rede do Santander para poder estar tá utilizando, sacando dinheiro ou depositando dinheiro e aí é como se você tivesse uma conta realmente do Santander até porque se você ver aqui nas configurações do aplicativo quando você clicar em depositar vai ver que ele é um banco 033 que é o código do Banco Santander e o segundo aplicativo que está te dando dinheiro para abrir conta é o UsoPay. vou abrir aqui para vocês o diferencial dele primeiramente é que você pode trabalhar tanto com Bitcoin ou como real essa é um diferencial muito grande, ele tem um programa de indicação, então você indicando uma pessoa é, você ganha R$10 é, por indicação e a pessoa também ganha R$10, então se você abrir o, a sua conta com o meu código que eu vou deixar aqui na tela, é, você vai estar tá ganhando R$10 ao abrir essa conta, porém ele tem um adendo que você precisa ter um depósito de R$100 para poder indicar e para poder receber os R$10 também. Então no, no caso aqui, você pode ver que ainda está zerado Mas assim que terminar esse vídeo Eu vou depositar 100 reais Que eu acabei esquecendo E aí para eu poder me habilitar A poder indicar outras pessoas também ah, Senão eu não vou estar tá recebendo esse, esse bônus e, e o terceiro aplicativo que está te dando dinheiro para abrir conta É o AG0 Bem, eu não consegui confirmar Se quem é indicado também recebe os 10 reais Eu não consegui confirmar Porém é, ele tem uma, um, um diferencial aqui que você pode ganhar até 700 reais com as indicações com apenas 30 indicações que é razoavelmente um valor bom só que o diferencial dele é como você precisa indicar 10 pessoas para poder estar tá recebendo o primeiro prêmio que seria de 100 reais aí posteriormente que você indicar esses 10 pessoas vai ser liberado o prêmio em dobro, em dobro e aí você vai ganhar também é, 200 reais e uma terceira é, vez em dobro também para ganhar 400 reais Então no total são 30 indicações para ganhar 700 reais E a pessoa precisa fazer também uma ativação Pagar um boleto, pagar com QR Code Ou até mesmo o Pix Você vai estar tá, é, podendo a, habili se habilitar a indicar pessoas Então de certa forma você vai poder ganhar dinheiro dessa forma Lembrando que todas essas carteiras digitais Ela tem, tem tudo que uma carteira normal básica tem hoje em dia que é recarga de celular, transferência por Pix, pagamento de boleto, é, tudo, tudo isso, cartão de crédito. Alguns têm um cartão de crédito pré-pago, outros têm o um cartão mesmo é, normal, você consegue até crédito consignado, você consegue empréstimos. E todas têm es, es, esses mesmos benefícios. A diferença de, delas está nessa parte de poder indicar alguém e você está ganhando um dinheirinho com isso. Espera aí um pouquinho rapidinho, ó. Dá só o like aqui, ó, vou esperar você dar o like pra gente continuar aqui para ir pro número 4, beleza? Já? Valeu! E o quarto aplicativo que tá dando dinheiro pra você abrir conta é o 99. Bem, provavelmente você já conhece o 99, é um rival da Uber, né? E agora estão começando na parte de carteira digital. E aqui, como você pode ver, eu até depositei um saldo nela, uma coisa que é muito bacana que tem aqui na possibilidade de você tendo o 99, é você... Fazer o depósito por aqui mesmo, tipo, você não precisa pagar alguém para alguém pagar sua conta. Não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer. Tipo assim, alguns aplicativos para você pagar uma com um boleto, alguma coisa, você precisa é, enviar esse dinheiro para alguém. E essa pessoa pagar esse boleto aqui no caso, você pode fazer a recarga de crédito diretamente com o cartão de crédito com o seu saldo. Então, com esse. saldo Resumindo, você vai conseguir pagar suas contas com o cartão de crédito. Mais fácil falar assim, né? E normalmente tem aqui, ó, promoções de desconto. No caso, é, você essa daqui que eu tenho, eu ganho até cinco reais num cupom, num cupom não, num boleto. E você abrindo a conta por aqui, você vai poder também indicar pessoas. E aqui, se eu não me engano, você e a pessoa indicada ganha 20 reais aqui para utilizar no R$99,00. Com essa indicação, vou deixar meu código aí também, se vocês quiserem instalar esse aplicativo. Bem, e o quinto aplicativo que a gente tá aqui, tá te dando dinheiro para abrir conta, é o Blitz. O Blitz, ele realmente paga só por você abrir conta, tem que ver até a data que vai. Mas, ó, no dia 14 do 6 eu recebi aqui, ó, reais de boas-vindas, simplesmente por isso. Ele tem seus cartões de crédito aqui, eu já solicitei. E você pode usar também o cartão virtual aqui com a bandeira Elo. Essa daqui é a Blitz, já ganha 10 reais só para ser aprovado no aplicativo. Sexto banco, ou sexto aplicativo que está te dando dinheiro para abrir conta, é o app IQ. Esse é um aplicativo que eu é, conheci recentemente, estou gostando bastante. No que ele se consiste ele você consegue pagar suas contas diretamente por aqui colocar suas contas é, do tipo de consumo, né luz, água, telefone é, tudo gravado aqui aí como você pode ver esses amarelos é que eu paguei de outra forma que não foi pelo aplicativo em junho eu paguei aqui ó R$187,92 pelo aplicativo só que quando você abre, é, você entra nesse aplicativo você pode indicar pessoas e aqui no caso os dois ganham né é, ganha quem indica e quem é indicado ganha R$10. reais e nesse, nesse mês eu tive um desconto de 10 reais já na minha conta de luz e como você pode ver aqui, ó, eu vou tentar adicionar uma conta nova no meu caso só está a conta de luz mas ela integra com, com várias plataformas ó, da Coelba, da Embasa, é, Bahia Gás, da Vivo ó, de, Ener de Energia, praticamente todas aqui Energiza, Enel, Light então... É um aplicativo bem completo que eu vou fazer um vídeo especificamente só dele, mas esse aqui eu acho que é um dos principais aqui dessa lista que vai estar tá realmente no seu, no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Porque você vai conseguir. O diferencial dele é que você vai conseguir pagar as suas contas com cartão de crédito. Só que aí você tem que ficar atento que provavelmente no primeiro mês ele cobre duas vezes o valor da, da, da sua fatura, você tem que se programar, é, porque você deixa ele depositado você deixa tipo um crédito no, no aplicativo para quando sempre vir a sua fatura ele já ir pagando mas totalmente seguro, relaxa, tudo tranquilo esse é um aplicativo muito bom e eu vou sempre utilizar assim que ele te possibilita o crédito automático bem, e o sétimo aplicativo que está te dando dinheiro para abrir conta é o Recarga Pay. O Recarga Pay é um aplicativo mais conhecido, mas eu não, como eu não falei na minha primeira lista, resolvi falar dele agora. É um aplicativo completo, você tem até 500 reais para poder pagar suas contas aí com o cartão de crédito sem pagar nenhuma taxa. É, de acordo com o tempo, essas políticas vão mudando os valores que você pode pagar aí por mês, mas no momento tá, você está podendo utilizar até 500 reais sem pagar nenhuma taxa, pagando. É, pagando boleto e o recarga pay pelo seu nome você pode como? Re fazer recarga de celular e você vai ganhar 3% de cashback, ó, taxa zero para boletos, contas e boletos no caso é até R$500 por mês, você ganha 5% de cashback aqui no cartão de transporte, até no gás você consegue, ele também tem seu, seu cartão pré-pago e se você pedir ele aí você já vem com R$20 é, com carga e 1% de cashback em todas as suas compras se você indicar uma pessoa você ganha 10 e a pessoa ganha 10 assim que ela fizer um primeiro um primeiro gasto pelo aplicativo no valor mínimo de 10 reais questão aqui do cartão de crédito deles é, você tem uma, uma certa anuidade na verdade porque você precisa ser assinante prime para poder receber esse cartão e nesse e nesse prime você precisa você vai pagar você vai ter aí dois mil reais por mês para pagar de conta então dependendo se, se não for após esse limite é cobrado 2,99 por conta, você vai ter até 10% de cashback é, de recarga de celular, 1% em todas as suas compras, é um cartão pré-pago, é, até 13% de desconto em vários presentes e o valor dele é R$19,90 19,90 por mês. Então você tem que analisar bem se vai valer a pena para você pagar essa mensalidade. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, são mais 7 bancos aí que estão te dando de certa forma, dinheiro, alguns não tão diretamente, mas você consegue gerar uma renda com cada um deles, eles têm essa possibilidade. Eu acho isso muito bacana porque, é, de vez em quando, é, para cada um aparece uma promoção que é vantajosa e é simples, às vezes, de você conseguir. Alguns só você fazer o depósito e você ganha, e outras você indica, e aí você consegue gerar uma, uma renda dessa forma, entendeu? É muito simples. Na sua casa, provavelmente você consegue indicar e pelo menos para umas três pessoas esses aplicativos tranquilamente para a família e que o pessoal não conhece eu vou deixar mais dois vídeos aqui vou deixar o vídeo da primeira parte para caso você ainda não tenha visto você veja e veja que lá também tem vários aplicativos bons vários bancos que dão dinheiro e você vai poder estar abrindo conta lá e ganhando um dinheiro indicando outras pessoas também então comenta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo eu vou ficar muito feliz aqui de poder te responder então como eu falei Veja mais o próximo vídeo aqui no final e eu te aguardo até a próxima, beleza? Valeu!